Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo eu vou falar o que é e para que servem os nêutrons. Se você também quer saber, fique comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai fazer suas provas muito mais tranquilo. História do nêutron uma das grandes questões que havia era se, além do próton, existiam outras partículas no núcleo e como elas deveriam se comportar. Muitos cientistas procuravam uma partícula neutra dentro do núcleo dos átomos. E era sabido que é impossível um núcleo atômico ser estável tendo somente prótons, pois existe o fenômeno da repulsão elétrica quando existem partículas da mesma, de mesma carga. E devido ao fato dessas partículas repelirem umas às outras, levantou-se a hipótese no meio científico de que, de que existia uma partícula neutra dentro do núcleo do átomo. E a argumentação em benefício dessa tese garantia que apenas assim haveria estabilidade no núcleo. Então, desde 1920, Ernest Rutherford já previa a existência de partículas grandes e sem carga em seus estudos. Então, a partir daí, iniciou-se estudos na tentativa de comprová-los. Então, Rutherford e um grupo de cientistas cogitaram a existência de uma partícula eletricamente neutra, com uma massa muito próxima à do próton, que era composta por um próton e um elétron, o que garantiria a existência de uma carga nula. Dando um exemplo, é como se somasse menos um, mais um. Então, o grupo de físicos, eles nomearam a nova partícula como neutro, Mas, só que os cientistas, eles encontraram obstáculos teóricos na mecânica quântica, que, possuíam, que possuía muitos argumentos que contrariavam as suas hipóteses. Então, um exemplo é o princípio da incerteza de Heisenberg, que afirma que nunca haverá certeza em uma medida. Em linguagem mais simples, ela diz que não há possibilidade de medir a velocidade e a posição de uma partícula ao mesmo tempo, pois ela sofreria influência do instrumento de medição, o que alteraria suas características. Então o princípio de incerteza de Heisenberg mostrou que um elétron não poderia estar preso em um núcleo atômico, por ser um espaço muito pequeno, porque a velocidade do elétron seria tão grande que invariavelmente escaparia do núcleo. Então, apesar dos esforços de Rutherford, foi só em 1932 que James Chadwick, o seu aluno, ele conseguiu confirmar a existência do neutro a partir dos estudos de Irene Curie e Frederic Joliot, a filha e o genro do casal Curie. Eles descobriram um tipo de radiação altamente energética, só que sem carga. E esse fato foi determinante na descoberta de Chavik. A Irene e o Juliet, eles estavam pesquisando acerca do bombardeio de berílio com partículas alfa. E eles acreditavam equivocada, equivocadamente que havia como resultado partículas alfa. No entanto, Chavik esclareceu a presença do nêutron na situação. O que, que ele fez? Ele realizava experimentos com radioatividade quando constatou a presença de uma partícula que não possuía carga elétrica. Então ele foi e batizou ela de neutro, quer dizer, carga nula. O nome não podia ser assim, mais apropriado. Uma vez que a falta de carga elétrica torna essa partícula neutra. E isso lhe rendeu o prêmio Nobel de Física em 1935. Agora eu vou passar para o meu quadro. Para explicar mais sobre o nêutron, eu vou dar um exemplo para que você consiga compreender melhor. Então, calcular o número de nêutrons do átomo de cálcio, o CA. Então, a massa, a massa, representada, né, a massa de um átomo representada pela letra A é igual a 40. E o número atômico, que é representado pela letra Z, é igual a 20. Qual que é a fórmula? para poder achar o número de nêutrons. Nêutrons é igual a subtração do número de massa menos o número atômico. Então, nêutrons é igual a massa 40 menos número atômico 20. 40 menos 20 é igual a 20. Então, nós temos quantos? A gente tem 20 nêutrons. Um exemplo bem simples para você saber como que a gente calcula o número de nêutrons. É só subtrair o número de massa pelo número atômico. Agora nós vamos ver um resumo sobre os nêutrons. Os nêutrons junto com os prótons, eles formam o um núcleo atômico. E tem massa praticamente igual a dos prótons. Perfazendo 99,9% de toda a massa do átomo. Mas eles não têm carga elétrica. Nem positiva e nem negativa. Eles são nulos sob essa perspectiva. Os nêutrons estão dispostos estrategicamente no núcleo de modo a estabilizá-lo. Como isso vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês. Essas pecinhas aqui vão representar os prótons, prótons são assim. Como os prótons têm cargas iguais, quando eles encontram um com o outro, eles se repelem. Por quê? Porque cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Então, o que, que acontece com o neutro? O neutro vai ser representado por essa pecinha. Ele fica entre os prótons para evitar o que? Essa repulsão entre eles e, consequentemente, o desmoronamento do núcleo. E a carga neutra dos nêutrons, junto com a carga positiva dos prótons eles é, estabilizam o átomo, eles geram a estabilidade de um átomo. Então, por isso que os prótons ficam entre os nêutrons, para gerar essa estabilidade de um átomo. Portanto, a gente pode dizer o quê? Que o átomo ele é formado por duas regiões. O núcleo, que contém os nêutrons e os prótons, e a eletrosfera, onde gira os elétrons. E os nêutrons, igual aos prótons, eles têm partículas subatômicas quarks, são formados por partículas subatômicas quarks. Os, os neutros têm dois quarks down e um quark up. Então os neutros são parecidos o quê? com os prótons. Bom, espero que você tenha gostado. Não esqueça de baixar o meu e-book logo abaixo desse vídeo. Clique no joinha, escreva nos comentários o que você achou desse vídeo e me siga nas redes sociais.